Parando. Ai, João, essa luz no meu olho. Você ouviu que... isso? Que barulho? Eu não sei, tô vendo espaços lá embaixo. Tá vendo passos? É. Ué, acenda a luz eu vou pelo um caminho? Não tá acendendo, olha. Não tem luz? Não. Ué, eu não Ué? sei se choveu, se. Que horas são? Três e dez da manhã, João Caetano. Sim. João, que horas que vocês chegaram? Vocês fecharam a porta? Por quê? Ué! Porque se você tá ouvindo o barco, que aqui é algum bicho que entrou? Ah, não deu a de novo. vocês têm me deixando a porta aberta? Nossa... Nossa. Que susto, velho. Gente, já aconteceu umas duas vezes de gambá entrar aqui dentro de casa cheio de gambá aqui na região onde eu moro. E eles entram em casa, ficam fazendo barulho, ficam mexendo lixo. Olha lá, João Catano. O que foi? Vocês deixaram a porta aberta. Ah, tá. Desculpa. Olha... E agora? Vê se não tá pegando aqui embaixo, pelo menos. Não. Não tá, pois tá todo escuro. Ah, é, então. Eu vou ver se o dia não caiu às vezes ela choveu. Que isso? Mãe, que brincadeira é essa? Você que tá fazendo isso? É claro que não, João Caetano. Não tem graça. Quem tá aí? É você que tá brincando? Não sou eu, mãe. Você não tem um pouco de graça, mãe. Nem um pouco de graça. João, mas que boneca é essa, João, para é tão bom? Eu não sei, mãe. E como ela vem pra aqui? Como é que você acha que eu... não faço ideia. Será que alguém colocou isso aqui, aqui? João, com certeza se essa boneca apareceu aqui. João, tem alguém aqui em casa, João. Ai, meu Deus. Essa luz ligou. João, tem alguém aqui em casa, João. Que tipo de brincadeira é essa? Eu acho que eu já ouvi falar nessa boneca, mãe. Júlio, esqueça que essa boneca tem. Daí alguém tem alguém terminar. Tá Fera, então se tem alguém no interruptor. Se ligar no interruptor, vai ter alguém no interruptor agora. Se for ligado no interruptor, vai ter alguém lá. A Vem porta comigo. Tá aberta, João. Quem tá aí? Quem tá aí? Cadê o que aqui na cozinha? É aqui? É, João! Olha aí, tá aberto! Não tinha alguém aqui em casa, João! Calma, mãe, calma, calma, calma. Calma. Calma. João Caetano, mas que brincadeira é essa, João Caetano? Eu quero saber quem que me trouxe essa boneca aqui pra casa. Você acha que eu vou saber, mãe? Como é que você quer Ué? que eu adivinhe? adivinha? Você tem que saber, João Gaetano. Mãe, olha, eu, eu chamei o pessoal para vir aqui. A gente vai sentar, vai conversar todo mundo para, sei lá, é, pelo menos ter uma ideia de quem foi que fez essa palhaçada. Mas gente, como que parece uma boneca feia desse jeito que em casa ninguém sabe quem que trouxe? Mãe, calma. Vai estar tá todo mundo vindo aqui reunido. Eu tenho alguns suspeitos. Quem pode ter feito isso? Mas essa boneca não tem como ela ter aparecido aqui do nada, sozinha, é, tipo é óbvio um... que não. Alguém trouxe essa boneca aqui e eu não quero ser troxei. Minha casa não. Mas você acha que eu quero? Eu tô sentindo uma energia horrível. Só de ela estar sentada aqui na minha frente. Imagina se ela dormir aqui em casa. Vai começar a bater parede. Vai começar a gente escutar passo. Não, eu não quero isso pra minha vida não. Tá maluco. Mas calma, gente. Eu chamei o pessoal. Eles vão vir aqui. A gente vai sentar um por um. Eu tenho certeza que quando eles verem que... Tocou a campainha. Tocou mesmo. Tá. Eu vou lá. fica de olho na boneca e eu vou lá abrir o portão pra eles. Eu não vou ficar Aqui, não. Vou Fica ficar... de olho! Não, não vou ficar troço feio aqui, não. Mãe. Tá doido? Tá, olha, pega leve, o pessoal. Eles são João maduros. Caetano, pega leve nada, João Caetano. Eu quero descobrir essa história aí, João não tá. Já se viu que brincadeira? É, eu sei, é, mas o quê? Agora já apareceu a boneca aqui em casa. Ah, mas eu o pessoal que é bem maduro, eles vão saber dar certo com a situação. Já não, eu vou dar umas broncas. Tá. Tudo doido, Joga água benta nesse pouco. Que, que isso? Que é assim. isso, Bruna? Bruna, para! Vai sair de você. Vai sair o quê? Você tá maluca? A Maria... Ué, a gente tá não. preparado, não. João. João. É? Gente, peraí! aí. O que vocês estão fazendo? Rezando? É. Ué. O que, é que parece que a gente tá fazendo? É. Tô com água benta. É. A água benta brincando, João, certo. Mano, você acha que tem graça você trazer uma bíblia e um crucifixo? Mas A gente veio preparado pra trollagem, não É uma trollagem? Que trollagem? O é. que você tá fazendo aí? Vocês estão ah. achando que tem uma brincadeira, isso? Nossa, é isso? Gente, pra quê aqui? Gente, ah. isso não é brincadeira, não. Vocês têm muitas explicações a dar. Como assim? Tá, a gente? boneca isso de Una. De... Ui, que menina Tip... doida. Como tá. que a boneca veio de Hollywood pra sua casa, João? É, gente, como a, como a boneca veio é? é de Hollywood pra sua casa, João. Passagem uhum. aérea tá. Não chega, Eu tirar eu do meu soninho da tarde. Gente, eu chamei vocês. Mas e por que vocês trouxeram então a Bíblia? Pra. A gente não acreditou muito nessa nosso mas a gente veio preparado. É. Por via das Dúvidas, né? Ah, eles caíram. Ele, é. A gente já tá até em filme, fala que ela tá aí a gente vai chegar que brincadeira. Tá, então. Vocês estão duvidando de mim? Eu só é claro, todos os filmes, da... é só, só formada no, no, no, no, no atividade paranormal. É de... trancada tudo. ela fica trancada no no negócio de no ir vidro, no não entendeu? nem tira de lá. Ah, Muita então, coisa sim, fala, você... mas boneca não. Agora, vocês estão achando que é brincadeira? Ah, Eu ah, quero ver a cara de vocês a hora que vocês viram aquele bicho feio sentado em uma cadeira. Ah, João! Ah, ah, é, João, mãe, não, você achando que é brincadeira. Entra aí, entra. A Véi. boneca que fala a Barbie. Essa aí não joga. É, você coisa. comprou a boneca na Shopee, é não é a que não, a gente. gente. É o Cunhas pintado a cara não. lá. Ah, Olha a face. Mara, Eu você mano. tá duvidando de mim? Ah, João. Claro, você na catequeta. Que uma até. boneca que tá nos filmes e ia é pra fala sua casa. Não, ele fala Ana É, cara. gente, a Ana Belly tá sentada aqui no sofá da minha casa é? e vocês vão ficar de cara com vocês, porque o bicho é horrível. Já sei, são gêmeas, a Ana e a Belle, né, João? Mãe, vamos lá, moçada. casa não foi tão boa assim, João. Não fica chocado. Cadê gente? a boneca? Ah, ah, ah, ah, Oi? Ah, ah. Joga Você mandou alguém tirar essa boneca daqui? A boneca é um. Não, esperava uma trollagem so melhor de você. Gente, eu tô falando sério. Tinha uma boneca sentada aqui. É isso esconde agora. Vai, agora. Gente, eu tô falando sério. Eu tenho tudo gravado. Eu para pra vocês. É você esconde, agora a gente tem que procurar, como é que eu vou saber? Ui? Eu tava aqui, ah, sabe? João, tá eu, tá eu, tá eu tá tinha um banquinho ó, desse quando Isso, era mesmo. O que é isso? isso. isso. É a boneca. Ah, Você tá tá bom. Tá bom. Gente, eu tô falando sério, não é brincadeira isso aqui. Eu tô falando sério, eu não mandei coisa nenhuma. Vocês acham que eu tô brincando, velho? Olha, gente... Eu vou abrir essa porta, essa boneca vai estar dentro do meu quarto e aí vocês vão fazer a oração de vocês, a água benta e o que tá, seja. E, então, vai. Eu, já eu não vi, tá no tempo Olha, já, já já alguém mulher. tá fazendo uma brincadeira é, e tá, porque... já está perdendo a graça. Você está fazendo uma brincadeira é e tá sério zero engraçado. É, um, dois, três é. e... Ah, João, juro. Não, não. não tem nada aqui. Gente, velho. eu acho é é que a é Olha, invisível? É. É. é invisível? É. Você você invisível. A boneca é ali, ó, tá a ali, tá ali, ó, tá pendurada a ali, ó. É a Bia pintou fazer muito uma sério. para eles. Okay. Lado, você gente? tá falando sério? Cadê a boneca? Era isso aqui? Eu não sei, não. Ela hum, a... tava... Mas vocês acham que eu, com a idade que eu tenho, vou brincar É, já não dá essa idade. Ah, por você favor, me né? Falar, me poupem. Eu que quero saber de vocês, quem que trouxe aquela boneca aqui em casa? Você <risos> <risos> não que eu, é a não. Não. Né? não tem nem como eu trazer a boneca lá de lá pra vir na casa. mas alguém me sei, trouxe a boneca porque ela não veio pra lá aqui sozinha. Agora! Eu nem brinco mais não, de boneca, Lucy. Você tá, tá zoando. Ai, cara. É você tá pagando pra sua mãe falar isso ah, João? João? Sim, você, acha eu, você acha que eu tô fazendo isso? Vê se a chave tá no meu bolso. Agora tá Você não, mas o Gabriel é, né? Mãe, isso tá muito estranho. Primeiro a boneca some, depois a porta bate. E agora o carro começa a armar sozinho. o Júlio. Agora já perdeu a graça. É. Não tem graça, eu também não tô achando graça. Não, mais Vai, logo. Você acha que eu tô brincando, velho? Amor, foi você que tava no meu carro? Não, ué. Não? Você tava onde? Gente. Não, mas, calma, gente! Do céu. Calma! João, calma! Eu calma. Eu calma não é brincadeira. Gente, quem tá fazendo isso aqui? não pra essa Vocês estão rindo? Vocês estão achando isso <risos> <risos> engraçado, velho? Por que vocês estão rindo? Mano, não! Se for você, fala a verdade, velho! Eu psicopata! eu? nem sabia! Ô, Vini, é você? Não, não. É vocês que estão fazendo isso? Eu e ele tava jogando bola ontem. Mano, vocês... Onde vocês estavam ontem? Gente, isso não, não tem que graça. Que eu juro, agora você tá, tá zoando mesmo, né? Não, não, não isso não é verdade, eu juro. É. Eu é, para. Irmão, olha, escuta, eu juro por tudo que não fui eu, não foi ninguém eu aqui. É levar na brincadeira, velho, tenho... mas agora você é doido. Eu sou um psicopata estranha. Vamos jogar. Para, a é? a para Vai, gente, para. para com o Ele deve estar possuído, se ele tá rindo. para com isso. O que foi? Gente, o que que foi é isso? Não, rapaziada, é Não, sério. É, gente. Escuta, Vini, olha pra mim. Oi, Não tem nada acontecendo. Como assim, véi? Isso aí é... Cadê a chave do carro? Mas a chave nem tá aqui! Olha isso, a chefe do carro nem tá aqui, como é que tá alarmando? Ah, João. Gente, não, não fica aqui. é sério, se alguém tiver fazendo isso, para, acabou a brincadeira. Vini, agora é sério. né, Foi você? Não, tava jogando bola ontem. Vambora, vambora daqui. daqui. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Olha, eu acho que todo mundo já percebeu que isso não é uma brincadeira, certo? É, agora eu tô acreditando, João. Nem tanto. Você ainda tem dúvida, Vini? Você viu oh. o que aconteceu agora? Ah, é que é uma coisa sobrenatural, né, velho? É uma boneca. Como é que eu vou acreditar com uma boneca? Eu vou fazendo não é tudo a isso. é uma boneca, é a Ana Anabelle. Você nunca assistiu a Ana Anabelle? Ah, é é ah, ah, eu já, mas é filme, é tudo mentira. Eu também achava. É baseada em fatos reais. Anabelle é baseada é é em fatos reais, tá? É. Mas é. olha, agora é sério. João Adur e Vini, principalmente, vocês... Hum. É culpa, é culpa de vocês isso? Não. Você acha que eu ia perder meu tempo atrás de um trem feio desse aí? Mas é, nunca é. na minha vida. Tudo bem, eu estou meio atrasada, né? Oi, Davine. Ah, Oi. Oi. Você ia sentar? Eu não devia ter vindo, não, viu? O que está acontecendo? Vim? Ah, Ai, eu tô com medo mas de ficar aqui nessa não... casa, João. A gente pode ir embora? Ah, é, então. Engraçado, né? Os dois chegarem depois. Acho que já tem. E aí, e aí é. Vini? E aí, Davine? Sorte tá. demais. Isso. Ele é um brinquedo? Que isso? É, um brinquedo. É. Ô Vini, esse é é aqui não que é, que é aí. É o Por isso que tá, tá essa, essa barulheira? Uhum. Cara, tá me dando tava dor, dor de cabeça. Eu acordar. Ô Vini, o que, que você tava fazendo ontem à noite? Editar meu vídeo. Ah, e você? Eu tava em casa, ué. É, que é estranho eu chamei vocês pra vir aqui às duas e de repente vocês demoraram. Quer atenção agora? São. Quase quatro. Suspeito, né? Gente, é sério, agora vamos falar sério. Quem fez isso aqui? Quem, quem tá fazendo tudo isso? isso? Vião, ontem à noite a gente tava jogando bola. É até estranho falar, mano. amor, de medo de estranho. Filho. Você tava fazendo tá o que ontem, cara. Mário? Tava tá na faculdade. Hoje estamos no escola. Na igreja? A, a gente não. tava na escola. Mãe? Ah, por favor, João coitando me pôr. Tá. É, É, é, alucinou, é alucinou, né? João, não tem ninguém que você conheça que possa ajudar? Sim, tipo eu. Alguém? Eu pego um isqueiro bem, e né? tago tá fogo estranho, é a melhor coisa. Ah. São naturais, mano, é verdade. O clone. O clone. Liga pro clone, velho. É verdade. Eu vou ligar pra ele. Talvez ele saiba ajudar. Se eu não me engano, ele já teve um tempo com essa boneca. Com essa boneca? essa? essa, essa foi ele? Mas nessa, é verdade. Ele tava aqui em Londrina agora há pouco. Nossa, tem razão. E aí, irmão? Oxi, e aí, mano? Tudo bem? Desculpa te ligar do nada. De boa? É, de boa. Eu preciso da sua ajuda agora, tá, tá toda uma galera aqui em casa, porque tá acontecendo umas paradas muito estranhas aqui em casa, mano, e eu, eu sei que você entende dessas coisas, então, tipo, eu te liguei pra perguntar se você sabe o que, que é isso aqui. Onde você conseguiu isso, mano? Não sei, só apareceu aqui em casa. Pode enviar pra mim, tá? Porque isso é, primeiro, além de muito caro, sua casa provavelmente vai aparecer... Espírito é ex inteiro, viu mano? Nossa! Ah, não, não! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu Você chamou a gente? Não vai disso! Espera, espera, deixa eu ver o que ele vai falar. E agora? Não deixe isso dentro da sua casa não, porque vai atrair coisa ruim, mano. João, joga fora. João! É... Mas tá, eu posso o quê? Posso queimar isso aqui? Sei lá, jogar fora? Deve! Jogar fogueto! Queimar, mano, é que tipo assim... Eu que tô nesse meio, mano, essa boneca, mano, é cara, velho. Tipo assim... É uns oito mil reais, João. Que? Nossa, é uma boneca que vai querer tentar. Vamos vender, então. Meu Deus, Deus mano. Para uma boneca dessa, tipo assim... É. Se você for queimar, envia pra mim. Não queima. Mas, mas é tipo assim, tira assim, ela da sua casa. Porque ela pode... Ela, tipo assim, Por ela estar aí, acaba que ela vai atrair coisa ruim pra sua casa, mano. Nossa. Que isso, João? Ah, eu tô indo embora. Voltar nos Estados Unidos. Tá, aí, tá. tá. Tanto, é. tanto que eu não tenho mais nada, mano, dentro da minha casa. Olha aqui, ó. Você tem noção, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Eu tenho uma casa, mano. Fora da minha casa, tá ligado? Nossa! Tipo assim, eu não tenho. Eu não tenho mais nada de, de objeto é, amaldiçoado dentro da minha casa, porque atrai pra dentro de casa, tá ligado? Então, tipo, Nossa. eu que sou eu, eu separei, mano. Tá tipo assim, fora da minha casa as coisas, tá ligado? Saquei. Tá. Tá bom, clone, obrigado. Eu vou ver o que eu faço, tá? Qualquer coisa você me. Me avisa aí, qualquer coisa, mano. Se as coisas piorar, eu dou um pulo aí em Londrina, mano. Se precisar, é pertinho aqui, as 300km, tá É, certo? então. Você consegue vir me salvar? Boa. Não pode vir agora. Bom, eu te aviso, tá? Eu te aviso. Tranquilo, mano. Qualquer coisa você me liga aí, tá? Valeu. Valeu, irmão. Mas tira isso dentro da sua casa, mano. Não deixei, tá. Não. Vou tirar. Tá. Tchau. Valeu. Gente, vocês escutaram isso? Você ouviu o que o clone falou, é pra tirar o um negócio dentro de casa. É, tira. Mas e, se, mas e se a gente não tiver medo? Não dá. Gente. Eu não vou ter medo. Não dá, não, dá. não dá. É só uma boneca horrorosa, mas é só mas pra uma boneca. Que vai não, a energia a gente é Não vai ter deixa. medo. Mas mãe, não, você, você viu sabe? quanta coisa estranha aconteceu? Olha isso, tá todo mundo morrendo de medo. Pra que deixar isso aqui, João? Ei, pra quê? Essa boneca vai sair daqui e pra mim é brincadeira de alguém. Mas ela vai sair daqui, mas, mas é só uma 8, 8 mil boneca? reais pra brincar? É, é só idiota, né? tem, tem que ser, tem que é ser um é completo idiota. Já que ela não, é uma boneca que não faz nada. Exato, tipo... A porta fechou. Não faz nada, então põe no se seu trem. quarto, então, João. Ah, não. É? não gente... Senta o pé dela. Eu escutei. Não pode ser, gente. Não pode ser, gente. Tchau, quebrado. O que ele falou? Parede? Gente... Tem alguém dentro da parede? Será algum espírito? Sim. Para, amor. Não. Ah. Gente... Não, não eu. Mano, eu juro que eu ouvi alguma coisa. Eu também. Eu também. Ela ela é. Eu escutei. Na cozinha? Acho que tem coisa na cabeça de vocês. Porque ele falou ali. Que é que você não estava aqui. que você não viu, né? É que você não viu. Olha! Ah, é um Nossa, que malhaque idiota. É coisa com certeza. Ah. tem que ser um idiota pra fazer isso, né? Tem que ir pra É, tá certeza. Ô, careca. Olha, olha. Que festinha tá É festinha, tirado. olha aí a festinha. Não tem nada. Tá, tá não, não fica fingindo, eu sei que. Você comeu palhaço? Amor. Como é? você tá comprando sua casa virou satânica? Não, mas. Eu sei que trouxe sabonete. Não foi você que trouxe aqui? Tá louco. Amor. Ah, de não, oh, tá Vai Mas tá sempre começa esses bem. bagulho no nosso clube do bolinha, mano. Essas coisas aí é de... Tá, você jura que não foi você? Juro por cara, tudo. O que é o maior cabrão que existe, ó. você acha que ele é brincar com essas coisas? Um... tá louco? Caramba. É, e ele é muito bom, duro também. Ele não ia pagar... Oito mil reais na boneca. Oito mil reais uma boneca? Tá louco, vocês são loucos. É, ele É, uma boneca feia. Tá, gente, ok. Bom... Vocês são muito meus amigos aqui, né? Todos que estão aqui. Muito. Vocês fazendo de tudo por mim e eu por vocês, certo? A gente é. tocar a boneca. OK. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar na sorte quem vai levar a boneca para casa. Não. não. Não. Eu moro aqui, velho. Não vou brincar. Não quero a vida estragada. Ai, espíritos malditos à parte. Não tem é. Tá decidido. Não. Um de vocês vai levar essa boneca para casa. Joaquin é é a a falou, o Táspio foi o último a chegar, dá a boneca pra ele, com certeza. É. E qual que é a é. lógica? bateu na porta não e Qual foi a da de Tá, é, é é, é gente. Coisa, olha, não adianta ficar acusando um outro, porque não tem como saber quem é que foi. O, o Táspo, né, Então a gente vai decidir assim: a gente vai tirar na sorte. São, sei lá, 15 pessoas. Um de 15 vai se ferrar e ter que levar isso pra casa. Não, tá louco? Isso, por que não deixa a boneca aqui em dia? Por que você vai levar esse pra minha casa? Se cair você. Você vai ter que levar e se pra Aí ah, eu fico com a boneca. Já, a boneca tá na sua casa. Eu é, É, uma coisa, é eu a... que... Bom, eu achei um jeito da gente decidir quem é que vai ficar com a boneca. Não, mas você não vai participar. É porque se é. ganhar, vai ficar na casa dele, né? não é. Eu também posso sair? Aí ah, é duas já, chances. Não, exatamente. Nem a B... Ah, não, você tem sua casa, então você vai eu acho justo participar. Quem vai, quem não, eu poderia não participar. Não é. Quem tá justo? É, você, você não precisa participar? Então, tá? mas se eu pegar ela, ela vai ser Ô, João, lógico que ela precisa. Ela tá na roda, todo mundo. Se cair em mim, eu não vou querer levar esse trem. E ela voltou e a morar com você, você né? Não vou. Você, vai... não, vou. você vai... Vai. Olha, então antes da gente começar, eu quero deixar já acertado aqui. Que tem que... Todo mundo concorda com a brincadeira. Tá, ah, eu concordo. Tá, mas eu se não eu ganhar, concordo, vai ficar aqui. Eu não não, eu tô aqui. Eu não concordo, vai ficar no meu quarto. É. Espontânea pressão. Eu é. Não não concorda, não. Por que eu tenho que participar disso? Porque você veio. É. você é uma suspeita. Você veio porque você quis. Você Pô, eu eu acho que manhã? se vocês são meus amigos de verdade, vocês têm que topar. Olha, eu vou topar só pra se cair pra gente, a gente vai levar direto pra igreja, né? É, verdade. O ah, que, Deus que Deus vocês estão brincando, gente? Ela tá despeca, despeca, velho. Ela tá na fossa. Eu vou começar. Você concorda, Taspa? Cara, óbvio que não, cara. O boneco tá aqui na sua casa, porque a gente Ele que não tem nada você? a ver, você vai que levar você? o boneco, o boneco pra e levar pra lá. Tem a porque alguém vai ficar você pra, gente pra gente daí, né? O boneco te escolheu. A hora de vocês virem aqui na minha casa pra ficar fazendo bagunça, ir pra churrasco, viver o Gabriel, é tudo boa, boa, né? Lógico. Não, lógico não. Então é o seguinte, se quem não topar, nunca mais vem aqui na minha casa. Nossa... Nossa agora quem quiser cara. ir embora, pode ir. Que radical, João. Eu acho que eu, eu, acho não que eu vou... Muito radical comigo, Todo mundo de acordo, então? Tá, beleza. Ah, vai, vai. Então vai. vai. Vamos, É né? o seguinte, o primeiro, existem vários palitos aqui e um deles tá quebrado. Quem tirar o palito quebrado, tá. leva a boneca pra casa. Aaaaaah... Ah. Sou... Começa. Nossa. Você eu já tô bom. vendo que esse daqui não é quebrado, eu acho que não, pelo menos. É. Ah, graças a Deus, a Anabelle não estará na minha casa. É, João. Não quebrar, você é autorar, né? Ai, João. Será que eu vou quebrar esse aqui é o pau-tourado velho. Ai, meu Deus. Amei. Ai. Não sou eu, agora é vocês. Cara. Mano, tá botando Ui, desespero. Que bom foi segunda. Acho, né? Graças a Deus, pai, obrigado. Agora vai cair no vini. Um... Rapaz, João. Vou falar ah, pra você já, aí. Você é dele. Eu acho que é coisa dele. <risos> Ai, meu Deus, meu Deus. Pega, pega, pega. Chega aqui, tá acabando os palitos, gente. Não Ai, Ninguém. Vou pegar esse daqui que tá pedi. meio feio. Tirar o um palito. Vai, carequinha. Pega. Primeiras mulheres, né? Nossa, Nossa, deixa tá. Você deu... chega pra depois, você chegou por último. Tá. Ué. Obrigada, Deus. Se eu pegar esse trambolho, eu posso em contrapartida voltar a usar a tua piscina com a minha calda de sereia. Vai logo, Bruno. Amém, não foi! Calma aí, gente. Tem três palitos. Isso aqui não é justo? Isso aqui não é justo? Calcula direito, Gabriela. É? Amém. Um... Nossa, olha o cotoco ali. Lucy, é ou eu ou você? Não, eu não vou, é você. Mas. Não vou participar, não. Se sobrar, sobra pro João. Ah! Boa sorte, tá? Eu não vou ficar na sua casa, vida, nunca mais. Uh -uh. É, né, você me desculpa, não. nossa amizade foi boa, mas não vai rolar é, mais. É, nunca mais vai é acontecer o Clube do Bolinha, velho. É, a gente é, concordou. Eu, amo. eu te amo, mas. Boa sorte, Taz, boa sorte. Você é, concordou, né, mano? Você vai levar. Leva lá na igreja, alguma coisa assim. Cara, mas não é justo levar, velho. Foi um prazer. É Pode que é, mano. Levar, você né? tirou, você concordou com a brincadeira. Foi, amor. É, é, é, é. é, você Tá, na eu tira. concordei oh, sabendo que alguém tá ia ganhar e não... Que mas não, não tá, fácil, presente, É presente. com a joga nela, Todinha. Será que é ter uma filha? Ué... De Queria Gente, uma Para uma com mulher. isso, não tem graça, tá acontecendo algo realmente. Ah, não, não, não era o meu rabo aqui. que veio o É, agora, agora eu tô de boa. O Nossa, mais é, problema dele. Sim, tô... Bom. Eu de... boneca, que que é dele. Você O que é que você tá na mão? Eu dei a água benta pra abena. ele. Gente, ah. problema resolvido, tá? Obrigado por todo mundo ter vindo aí. E agora ah. é a hora do. Passar a bíblia pra ele também, que é eu... isso. Vai embora comigo. Falou, João. Falou, irmão. Tamo junto. Falou, João. Valeu, mano. Tchau. Obrigado pelo seu tempo, tá? Tchau, amiga. Obrigado. Falou. Já tá sendo Valeu, viu? Tchau, Elo. Obrigado por hoje, tá? Bora, João. Valeu. Até mais. João, agora é sério. Um conselho de amiga. Essa boneca esquisita veio pra sua casa, você não sabe o que foi feito pra você, nem quem é, trouxe isso. É, é melhor você chamar alguém, um pastor, um padre, uma freira, não importa a crença, mas alguém de Deus pra, sei lá, purificar a sua casa, sabe? Tirar sim, sim, é. isso daqui. Você tem razão. Com certeza. Ó, uma bíblia pra você, a minha. Eu já você tenho várias, mas, tá, mas é, você vai precisar, é como seu amigo é. também, cara. Tô. Você vai precisar mais de tá. eu também, tá? tá vai obrigado. que acontece alguma coisa é. sobrenatural Ok. Tá obrigado, sorte. gente. Liga pra gente. Tchau. Quer dizer, não liga. Ai, ai, tu. Tô... Taspe? Taspe? O que você tá fazendo aqui ainda? Taspe. O que foi, mano? Não precisa ficar com medo, não. Qualquer coisa você me avisa, tá? Tchau, mano. Esquisito. É, agora eu vou ter que fazer uma oração. Mas Deus é maior, né?